Fala galera, bem-vindos ao canal do Cebozão No vídeo de hoje, o Ao Vivo MTV J-Quest E se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva, ative o sininho e deixe seu like MTV Ao Vivo J-Quest é o primeiro álbum da banda mineira Lançada em 2003 em CD e DVD O álbum foi gravado pela gravadora EPIC conta com a direção de Joana Mazzucchelli e a produção de Liminha. O álbum completa 20 anos da sua gravação e foi gravado nos dias 1 e 2 de maio de 2003 na Praça do Papa, em Belo Horizonte, cidade natal da banda J Quest. Foi o quinto CD mais vendido em 2003 Chegando à vendagem de mais de 500 mil cópias E sendo certificado como disco de diamante As canções do seu lado e só hoje Fizeram parte da trilha sonora da 11ª temporada Da telenovela Malhação da Rede Globo O álbum possui 18 faixas É isso aí galera esse foi o review dos 20 anos do álbum MTV Ao Vivo J Quest. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Fiquem com Deus e até a próxima.